E também inseriu o pendrive em alguma porta USB. Criar o pendrive a partir de um sistema rodando GNU Linux é bastante simples e o processo é realizado a partir do terminal. Terminal é uma ferramenta que veio da necessidade de interagir com a máquina na época em que os computadores ainda não possuíam uma interface convencional com mouse e cursor. Hoje em dia, apesar dessa aparência ultrapassada, ele ainda é uma ferramenta poderosíssima e para acessá-lo basta clicar no seu ícone ou pesquisar no seu navegador de aplicativos. A navegação do terminal é feita digitando um comando e apertando Enter. Um exemplo de comando é o pwd, que mostra na tela o diretório selecionado, ou o ls, que lista os arquivos do diretório presente, ou ainda o cd, que troca para o diretório informado. Esses são alguns comandos simples para navegar por seus arquivos dentro do terminal. Para criar o pendrive é usado o comando dd, que colocando de uma maneira simples, replica um arquivo de entrada para outro de saída. Para funcionar, ele precisa de alguns parâmetros, da mesma forma que o cd precisava de um diretório. O dd precisa de um arquivo de entrada, a imagem do tropos e um arquivo de saída, que neste caso é o próprio disco USB. Antes de executar o comando, é preciso saber o nome que a máquina deu ao pendrive. Para isso, pode-se usar vários métodos. Um jeito rápido é utilizando o comando dmesg. Após rodá-lo, basta navegar pelas informações na tela, prestando atenção nas linhas começando por USB. Além do nome, espaço em disco e fabricante, podemos encontrar o endereço do pendrive na máquina. No caso do vídeo, o endereço que precisa ser anotado é /dev sdc. Agora, podemos executar o comando dd, passando os argumentos apropriados o arquivo de imagem já descompactado como arquivo de entrada no campo IF, ou Input File, o endereço de drive USB no campo OF, Output File, o campo BS é um valor em bytes e tem a ver com a taxa de transferência. Por hora, basta informar 1 megabyte. O processo pode levar de 10 a 15 minutos e durante esse intervalo, o terminal fica em espera. Quando a transferência acabar, aparecerá uma imagem informando e você terá acesso ao terminal novamente. Depois disso basta remover o pendrive com segurança e está pronto para testar.